Eu sou a Milene Mendes de Oliveira e hoje eu vou contar para vocês sobre as pesquisas que eu desenvolvo aqui na Universidade de Potsdam, na Alemanha. Eu sou formada em licenciatura em língua inglesa pela UFOP, com mestrado pela UFMG, e desde então eu venho traçando uma trajetória científica no campo da comunicação intercultural. Eu acabei vindo para a Alemanha para fazer o meu doutorado e viver com o grande amor da minha vida, além também de viver a minha própria trajetória intercultural. Hoje eu estou envolvida com a minha pesquisa de pós-doutorado, financiada pelo Ministério Alemão de Educação e Pesquisa e intitulada REDiCo, Researching Digital Interculturality Cooperatively. Esse projeto de doutorado acontece em parceria com outros pesquisadores de outras universidades alemãs, como a Universidade de Jena e a Universidade de Mainz. Ah, e nós, ah, como o próprio nome do projeto diz, Estamos interessados na interculturalidade digital, ou seja, na comunicação intercultural uh, online. Nos estudos da interculturalidade, uh existe uma ênfase maior nessa coisa do inter mesmo então não é só a cultura brasileira e a cultura alemã mas na verdade o foco é o que está que acontecendo aqui nesse meio sabe nesse meio o que, que como que as pessoas estão negociando na verdade essas identidades culturais que às vezes ah, são realmente identidades que eu por exemplo eu eu, eu escolho para mim mas muitas vezes são identidades que que outras pessoas escolhem para mim neste momento eu estou Envolvida com estudos sobre jogos de simulação uh, virtuais e na influência desses jogos na aquisição da chamada competência intercultural. Além disso, eu também tenho interesse no inglês como língua franca, como língua mediadora nesses contextos de comunicação intercultural online. Eu queria também chamar a atenção para o fato de que alguns colegas uh, brasileiros uh, e também alemães uh, e eu estamos envolvidos desde uh, de algum tempo na, no estabelecimento, na criação de uma rede de pesquisadores brasileiros na Alemanha e essa rede já tem um nome, ela se chama Rede Apoena e ela busca reforçar os laços científicos Brasil e Alemanha e também conectar pesquisadores dos dois países. Os nossos primeiros projetos já estão saindo do forno, como, por exemplo, a criação de um website e uma série de webinars nas mais diferentes áreas do conhecimento. Os estudos da interculturalidade, eles focam mais nessa negociação, assim, é, é, é, em contexto das, dessas identidades culturais e eu acho que isso é muito importante também, porque dá uma agência, assim, dá, dá um agenciamento, não sei a palavra, um, Uh, para as pessoas envolvidas, sabe? Então, não é porque uh, eu sou brasileira que eu tenho que ser sempre assim, assim, assim, né? Uh, eu posso negociar isso de uma maneira muito flexível uh, durante a interação. E eu acho que isso, isso é um, um aspecto muito importante da teoria ah, que impacta ah, de maneira muito positiva a, a vida das, das pessoas vivendo em situações de interculturalidade. Eu acredito que os brasileiros trazem uma força de vontade, uma criatividade enormes para a Alemanha. E eu acho que as duas culturas são muito diferentes, ah, mas também acredito que existe um potencial enorme de sinergia entre esses dois mundos. E, e eu espero saber explorar esse potencial, eu espero também que meus colegas uh, se engajem na, na, na exploração desse potencial. Sobre a minha palavra preferida em alemão, uh, eu escolho Mittagskind, que significa literalmente criança do meio-dia. Uh, e Bom, acho importante explicar, eu tenho duas filhas, uma de 8 anos e uma de 3, e ser Kid para uma criança que vai para creche é muito legal, porque é um dia em que a mãe ou o pai busca a criança mais cedo, por volta do meio-dia, ah, o que significa que ela não precisa dormir na Quita. <risos> e, e que criança que quer dormir, né? Pelo menos, que criança de 3, 4 anos que quer dormir. Então, elas, elas ficam muito felizes e podem vir para casa mais cedo e tal. Então, é uma coisa muito especial para uma criança ser Kid.